Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Vamos apreciar a palavra de Deus. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja. Retrata a história de um paralítico que estava à beira de um tanque. Com base nessa realidade que Jesus opera da forma que ele quer e do jeito que ele quer, hoje eu quero falar sobre dois tanques que estão na Bíblia, pelo menos dois. Eu quero mencioná-los nesta manhã. Esse homem estava há 38 anos à beira de um tanque, esperando o agitar das águas, aguardando o milagre. Os fariseus eles disputavam nas escolas teológicas por uma resposta para o problema das enfermidades. Quando as pessoas tinham alguma marca na sua vida, alguma deficiência física, algum problema de saúde, os fariseus eles questionavam por que o homem tinha tal problema, porque tal problema perseguia esta pessoa. E essa era uma realidade daquela época. Nas faculdades teológicas, Havia um questionamento. Todos queriam tomar conhecimento acerca dessa realidade. Capítulo 9, versículo 1 e 2 do Evangelho, conforme escreveu João, está escrito assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou? Este ou seus pais? para que nascesse cego o cego ou qualquer outra pessoa que tinha essa deficiência era questionada as pessoas questionavam os pais devem ter cometido algum erro pelos pais ter cometido um erro o filho nasceu com essa deficiência seja cegueira epilepsia qualquer outro tipo de problema que existisse na época e Jesus passando, ele se depara com um cego, e o texto diz, um cego de nascença, importante, este cego, ele não mostrou nenhuma fé, para que Jesus pudesse se aproximar dele, e curá-lo, e a Bíblia diz que Jesus parou, vendo ele o cego, cuspiu no chão, fez lodo, untou as vistas do cego, e mandou lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego ele não mostrou fé para receber na sua, no, nos seus olhos o lodo que Jesus fez, mas, para ser curado, ele precisava obedecer a palavra de Jesus. Ele precisava ir ao tanque de siloé e se lavar. Se não obedecesse a palavra, certamente estaria cego, ou permaneceria cego até vir óbito até vinha óbito naquela época. Então a Bíblia nos mostra que mesmo não mostrando fé, Jesus parou. Quando Jesus liberou a palavra, ele apenas obedeceu. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quando Jesus provoca isso nele, ele entende a importância de obedecer. O que fez Jesus nessa época? Jesus estava apenas mostrando aos seus discípulos o questionamento que existia entre os fariseus, como também entre os seus discípulos, porque os discípulos eles entendiam que o problema do corpo estava sendo uma punição da parte de Deus, e por causa... Dos erros das pessoas cometidos lá atrás, tal pessoa estava sofrendo. Ou seja, alguém estava pagando, segundo o entendimento deles, porque alguém errou lá atrás. Os filhos estavam carregando um problema no corpo por conta do erro dos pais. Então eles acreditavam que esses erros dos pais severiam, seriam atribuídos a eles. Os pais erraram no momento em que estavam gerando filho era o entendimento judaico daquela época. No momento em que eles estavam namorando para gerar o filho, cometeram algum erro. E por conta disso, o filho nasceu com problema. Este era o entendimento. E esse entendimento, ele era debatido nas faculdades teológicas da época. Na teologia, havia um questionamento muito grande. Nós queremos uma resposta sobre isso. E os discípulos de Jesus mostram também que eles seguem o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento, quando eles se aproximam de Jesus e faz a pergunta, olha o que está escrito em João 9,3, e Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, olha a resposta que Jesus está dando, o problema não está nele e nem nos pais, mas isso está acontecendo para que se manifeste as obras de Deus. Ele está vivendo esse momento para que nele a glória de Deus se manifeste. A Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 6, diz assim, Tendo disso isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Quando Jesus cuspiu e fez o lodo, ele não demonstra nenhuma fé. É coisa normal que está acontecendo. Mas quando Jesus orienta, ele entende a importância de obedecer para que o milagre aconteça. Por quê? O milagre ele tem a minha participação e a sua também. São as atitudes diante de Deus. Não adianta a igreja dizer que tem fé e não ter atitude. Não adianta dizer que tem fé e não ter as obras. Jesus orientou ele a lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. João, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, o que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo, voltou curado. Ele foi cego, mas voltou enxergando. Simplesmente porque Jesus queria mostrar aos seus discípulos e aos judeus que estavam à sua volta que não era do jeito que eles estavam pensando. A palavra e a sua revelação, ela precisa ter a inspiração divina. Ela precisa ter a revelação dos céus. Jesus é o verbo, o verbo é a palavra no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra, a palavra revelada vai mostrar que aquilo que os homens pensam, que os homens acham, não é a regra, a regra é aquilo que está no coração de Deus, isso só é dado aos homens por intermédio da revelação, o rema. A profundidade, aquilo que é extraído do coração do Criador. Isso que é extraído é liberado como fonte inesgotável de vida. Então produz cura, produz libertação, quando então pronunciado. O que fez Jesus? Jesus foi e curou a cegueira física do cego. Pastor, por que tu estás dizendo que ele curou a cegueira física? Porque ele era fisicamente cego. Mas existia uma outra cegueira que estava na vida desse de cego. A outra cegueira era uma cegueira espiritual. E ele, em João capítulo 9, versículos 9 a 11, diz assim, Os diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. E ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos, e disse-me, Vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, e lavei, e vi. Quando ele diz, um homem chamado Jesus, isso prova que este homem não conhece Jesus. Por quê, pastor? Deixa eu explicar. Na cultura judaica, o nome está ligado ao caráter da pessoa. Quando alguém identificava alguém pelo nome, identificava pelo significado. O propósito pelo qual aquela pessoa existia. E o propósito pelo qual aquela pessoa fora colocada ao mundo. Quando ele diz, um homem chamado Jesus, ele está dizendo, eu não o conheço. Eu não sei quem é ele. Este cego, ele não tinha conhecimento como o cego Bartimeu. Você se lembra que o Bartimeu chamava Jesus pelo nome messiânico? Jesus, filho de Davi, provando que tinha autoconhecimento, muito além da capacidade de muitos que tinham a visão física. Bartimeu tinha conhecimento, uma profundidade no conhecimento, a ponto de identificar Jesus pela uma linguagem messiânica, o filho de Davi. Como a profecia proferida por Isaías, no capítulo 9, versículo 5, quando ele diz, o menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, pelo que o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz. Então percebe que Bartimeu identifica Jesus pela pelo significado do nome, já o cego de nascença, ele não tem esse conhecimento, quando os homens perguntam, quem foi que te curou, ele diz, eu não sei, eu não sei exatamente quem ele é, mas eu ouvi dizer, no, no murmúrio da multidão, entre os seus discípulos, que ele se chamava Jesus, eu apenas estou dizendo que ele se chama Jesus, mas eu não o conheço, então, esse nome que tinha um significado não era conhecido pelo o cego. Se ele tivesse o conhecimento daquele que estava diante dele e que falava com ele, certamente ele o adorava, certamente ele o engrandecia e o milagre, quem sabe, não precisasse nem o tanque de siloé, quantos milagres Jesus fez de forma instantânea, ordenando que a cura chegasse, mas em alguns casos, as pessoas precisavam conhecê-lo, porque não é só conhecer, Oséias disse, conhecer e prosseguir em conhecer, e ir profundo no conhecimento, é uma fonte inesgotável, não tem aquele que diga, eu conheço a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não preciso mais conhecer a Bíblia é um livro de profundas revelações. É uma palavra revelada, engrandecida. É uma palavra que manifesta a grandeza de Deus. Ela revela os céus a todos nós. É a palavra. Então, repare que este cego não tem o conhecimento. João, capítulo de número 9, versículo de número 16, está escrito assim. Então, alguns dos fariseus diziam... Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Houve uma divisão. Havia dissensão entre os fariseus. E os fariseus questionavam até o esforço feito por Jesus. De que esforço Jesus fez, pastor? Jesus cuspiu no chão, fez lodo. Era sábado, não podia fazer isso segundo o entendimento dos fariseus os fariseus eles tinham o prazer de soltar os seus jumentos quando estavam em, em aperto tiravam seus camelos do abismo porque eles valorizavam sempre as coisas materiais o ser humano, o homem não tinha tanto valor para eles mas as coisas materiais duvido que um fariseu deixava de apertar o, o, o botão do computador ou o teclado do computador para as ações, para ganhar dinheiro duvido, ele apertava e depois pedia perdão a Deus, agora quando se tratava do próximo, eles não tinham nenhuma compaixão, foi o que a Elane disse assim, o amor não se fala sobre ele o amor se vive ele é com atitudes que se mostra amor, com uma pessoa que diz que ama e não tem atitude prova que está na turma dos fariseus, então eles questionam até o que Jesus está fazendo não pode fazer isso se nós não podemos pegá-lo com a cura, vamos pegar pelo sábado, João capítulo 9, versículo de número 17, tornaram pois a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos, e ele respondeu, que é profeta, um detalhe, um profeta poderia fazer sinais no sábado, porque o profeta revelava a grandeza dos céus. O profeta era o homem que Deus falava com ele. Então eles entendiam que a um profeta era aberta essa é a exceção. Só que eles não reconheciam a Jesus como profeta. Por isso vem o questionamento. O que, é que você diz a respeito deste homem? E ele diz, este homem é um profeta. O homem, ele não foi criado para o sábado. Mas o sábado foi criado para o homem. É muito interessante entender que esses questionamentos que os fariseus fazem a respeito do sábado, simplesmente porque Jesus está operando algum milagre, eles precisavam ter esse conhecimento. Não foi o homem criado para o sábado, o sábado foi criado para o homem. E o homem, ora preso sob as suas ataduras, não poderia permanecer preso, por quê? Porque Jesus veio, Isaías capítulo 61, para dar liberdade aos que estão presos, aos que estão cativos, aos que estão aprisionados, aos que estão destruídos, internamente, externamente, fisicamente, Jesus veio para libertar o homem da opressão do mal, Jesus veio para trazer paz e a paz veio sobre os seus ombros, Jesus veio para mudar história, paradigmas, Jesus veio para levantar o caído, Jesus não podia ver alguém preso e deixá-lo preso, como pode a fonte inesgotável de vida deixar alguém enfermo se ele se apresenta neste momento, então eles disseram, como pode ele ter feito isso? quem o viu cego, agora estava vendo curado, repare duas etapas da vida do cego, quem viu ele mendigando, cego, sentado, agora está vendo ele curado, engraçado, não questionavam quando ele estava caído, não questionavam quando ele pedia esmola, todo cego tinha uma capa, que lhe dava autoridade pelo o governo romano, de esmolar, ninguém questiona o cego quando está esmolando, porque é assim, ninguém questiona você quando você está por baixo, sabia disso? Ninguém questiona você quando você está sem trabalho, ninguém questiona você quando você está vivendo uma bancarrota, ninguém questiona você quando você está, parece que as pessoas querem ver as outras sendo destruídas, quando viam o cego para baixo, eles não ajudavam, e também sentiam prazer na derrota do cego, mas agora, aqueles que viram cego, está vendo curado, oh aleluia, e eles estão questionando a cura, vai entender pessoas que questionam a felicidade, Parece que quer ver a pessoa triste a vida inteira. O irmão chega na igreja com a cara de que quem chupou limão, todos os cultos. Mas teve um dia que parece que ele comeu abacaxi, ô oh glória. Ele chegou na igreja feliz, mas o que, que esse irmão está sorrindo? Essa irmã está rindo muito. O que está que acontecendo com ela? Ninguém se preocupa quando você está chorando. É quando você está sorrindo. Você já notou isso, irmão? Ninguém se preocupa quando tu fica lá empurrando o carro, pega feliz, pega miserável, pega. pega mas agora compra um carro zero e vem para a igreja para atravessar. Não é possível. O que, que aconteceu na né? vida? Se for o pastor pastor está roubando, mas deixa o pastor de lado, ninguém vê a pessoa numa dificuldade grande, de repente virou, agora ele quer se tornar um investigador da vida alheia, ele já não mais olha para ele, agora está olhando para a vida de outro, aquela irmã sempre entrou cabisbaixa na igreja, sempre triste, Por que, que ela está alegre, irmão santo, a tristeza dela, ela vivenciou sozinha, angustiada sozinha, amargurada sozinha. Não se meta na felicidade de quem Deus determinou abençoar. Quando Deus chega a hora de Deus abençoar alguém, até quem está à volta fica impressionado. Pastor. Por que, que as pessoas têm que nos ver assim, às vezes, cabisbaixo? É porque quando nós levantarmos a cabeça, eles vão dizer, foi Deus, aleluia. Eles podem não engolir você, mas têm que aceitar a vontade de Deus. Diga um aleluia, um glória a Deus, porque Ele merece. Aleluia. Então, os fariseus, eles questionavam. Depois de interrogar o menino, eles não se deram por satisfeitos, eles foram interrogar o pai do menino, quando você lê o texto, você se depara com a interrogação com o pai dos meninos, e eles foram interrogar o pai do cego, e os fariseus questionavam, de modo que o pai do menino, o fez sair do meio da multidão, olha o que está escrito, em João 9, 35 a 38, no meio da multidão, Jesus, Jesus, manifestava os seus milagres, e agora o cego está no meio da multidão, testificando, isso está incomodando, a felicidade dele está incomodando aqueles que viram ele a vida inteira, o homem nunca tinha visto a luz do sol, agora está vendo, João 9,35, e Jesus, Jesus, ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-lhes, disse-lhe, Cres tu no Filho de Deus? Repare, ele já estava curado, isso prova que a cura física, a pessoa pode vir aqui na igreja, ser curado fisicamente, e voltar para o bar, e voltar para a noitada, e voltar para a prostituição, isso prova que a cura física não muda muita coisa na vida de alguém. Jesus perguntou: Cres tu? Capítulo 9, versículo 35. E, e encontrando-lhe, disse: Cres tu no Filho de Deus? E ele respondeu: Disse. Quem é ele? Ele não o conhecia. Ele não sabia quem era ele. Ele disse: Senhor. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele estava cego também das coisas de Deus. Ele já estava enxergando fisicamente. Mas ele continuava cego a respeito das coisas de Deus. Ele até se achegou à reunião. Até estava no meio da multidão. Mas ainda continuava cego espiritualmente falando. Ele não tinha conhecimento e Jesus disse, tu já os tem visto, é aquele que fala contigo, ele disse, creio o Senhor, e o adorou, é importante entender, que quando esse cego foi curado, ele não demonstra adoração, por que que ele não demonstra adoração? Adoração é coisa para a gente salva, adoração é coisa para a gente liberta, quebrantamento só tem aquele que foi transformado por dentro, se curar o físico e não curar a alma, continua incrédulo do mesmo jeito. Se curar o físico e não curar a alma, não muda nada na vida de alguém. A mudança vem quando existe cura na alma. Se não curar a alma, continua doente. Então Jesus tem essa preocupação, ou seja, já curei fisicamente, agora vou curá-lo espiritualmente, vou curar a sua alma, vou mudar a sua vida, vou mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de proceder, você tinha cabeça de gente que só fica olhando para baixo, gente que só fica lamentando, gente que só lamenta e olha para baixo, é porque não recebeu a cura da alma, porque quem recebeu a cura da alma faz como o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Deus, Criador dos céus e da terra, pelo que não deixará vacilar os meus pés, aquele que me guarda não tosquenejará, ou seja, quando a alma curada a confiança, ele estava vendo como todos nós estamos vendo, mas com a alma cega, que não conseguia contemplar a grandeza de Deus. Nós fazemos uma cruzada em praça pública, não dentro da igreja, porque da igreja todo mundo enxerga a glória de Deus, mas fazemos uma cruzada em praça pública e nós queremos que o ímpio veja a glória de Deus, perceba a glória de Deus, sinta a glória de Deus, come irmão, se tem crente que não percebe, não sente, faz até parte do ministério da igreja, canta até no ministério da igreja, toca até instrumento, e não conhece as coisas de Deus como é que nós vamos querer que o ímpio conheça as coisas de Deus só conhece as coisas de Deus e o adora em espírito em verdade aqueles que recebem o toque na sua alma aonde a transformação de vida quando as escamas dos olhos caem, quando a escuridão do conhecimento sai da vida dele quando a sua mente é ligada aos céus e quando a glória de Deus está dentro dele, irmão só dá para conhecer essas coisas quem recebe o Espírito de Deus da sua vida, quem nunca recebeu, nunca vai entender essas coisas às vezes nós queremos que o ímpio entenda as coisas de Deus, como? não dá a Bíblia diz que depois que Jesus faz esse milagre ele vem e o adora ele consegue conhecer as coisas de Deus, e a Bíblia diz que no dia seguinte ou dias seguintes Jesus ele vai a um outro tanque, era um dia de festa Jesus estava disputando nas sinagogas com os principais Jesus estava ministrando entre os homens mostrando o seu belo conhecimento Seus discípulos o acompanhavam De repente Jesus vira as costas aos seus discípulos e vai descendo Eu já tive a oportunidade nesse tanque Quando Jesus sai do templo e vai pela parte do tanque de Bethesda caminhando o tanque de Beterda chamava-se tanque das ovelhas Jesus tinha os seus 32 anos de idade e ele vai ao tanque lavar uma ovelha para o sacrifício mas que ovelha? quando os discípulos olham e veem Jesus dizem assim ele está indo ao tanque mas toda pessoa que este tanque precisava comprar uma ovelha comprava-se uma ovelha no mercado das ovelhas, e levava-se essa ovelha ao tanque de Betesda, o que se fazia? Lavava a ovelha, as suas patinhas, tirava a, a, a sujeirinha da ovelha, para depois levar para o sacrifício, repare a responsabilidade agora, Jesus está indo ao tanque de Betesda, sem nenhuma ovelha, os discípulos estão impressionados, que lição é essa? o mestre não carrega ovelha, por que que ele está indo ao tanque? E os discípulos, curiosamente, e por que que Jesus não chama os seus discípulos para ir? E de vez em quando, nós temos pessoas ao nosso lado, que querem questionar certas coisas, então Jesus não chama, porque iam questionar, Jesus, tu não tem ovelha, mas eles vão observando, vamos observar a atitude do mestre, Jesus não leva uma ovelha, porque a ovelha que Jesus queria curar, já estava no local, repare, que a Bíblia diz que quando Jesus vai ao tanque, o aleijado lá estava há 38 anos. Como sendo o dia de festa, Jesus vai a esse tanque sem ovelha. Então, depois de lavar a ovelha, ele teria que oferecer o seu sacrifício. Só que ele não vai fazer isso. Por que o questionamento? Porque Jesus não tem uma ovelha no braço nós queremos questionar a vontade de Deus inúmeras vezes, Deus, eu só aceito que seja de um jeito, e Jesus está dizendo, eu vou fazer do meu jeito, para que você entenda que eu sou o Senhor, e que o controle é meu, e é do meu jeito, da minha maneira, que eu vou fazer na sua vida, João capítulo 5, versículo 5, versículo que lemos, estava ali um homem que havia tido. 38 anos se achava enfermo, deixa eu só descodificar uma coisa para você entender, quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele atingiu a maior idade, a maior idade daquela época não era os 18, era os 12 anos, seu pai José, sua mãe Maria, alegremente, pega o seu menino dos seus 12 anos de idade e leva no mercado das ovelhas, porque leva no mercado das ovelhas? Para comprar uma ovelha, e levar ao tanque de Betesda, lavar essa ovelha, e depois ir por detrás do templo, entregar na mão do sacerdote, para que fosse oferecida como sacrifício, então, aos 12 anos de idade, Jesus chega nesse tanque, com a sua ovelhinha no braço, porque quem ia sacrificar, precisava carregar a sua ovelha, não existe sacrifício, que não lhe tenha custo, que não ele exija de fato sacrifício, então ele carrega a sua ovelha e ele vai lavar a sua ovelha para o sacrifício. Ele tem 12 anos de idade. Quando ele chega aos 12 anos de idade, já estava lá no tanque de Betesda um homem que já tinha 18 anos de sofrimento. Agora você imagina a situação do unigênito do pai, porque a Bíblia diz, quando Deus fez rebombar a sua voz na eternidade, dizendo, a quem enviarei quem há de ir por nós, não teve ninguém que se levantou, mas aquele que estava à sua destra, levantou-se, veio, se humanizou, conhecendo os mistérios e segredos dos céus. Jesus sabia que aquele homem já estava há 18 anos, Jesus olha para o homem e não cura, Irmãos, eu acho uma coisa mais interessante esse silêncio que Jesus faz. Quando ele chega com seus 12 anos para lavar a ovelha, eu imagino Jesus dizendo, a minha vontade era pegar essa ovelha que está aqui e, e curar essa ovelha, senão ela vai ficar uma velha de, de tanta enfermidade. E Jesus vai, faz o seu sacrifício, a sua celebração. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículos 41 e 42. Ora todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, o menino oferecia o seu sacrifício, não só isso, depois o menino ia passar pelo teste do conhecimento, ele ia até o sacerdote, olha o que está escrito, Lucas 24, capítulo 2, versículos 46 e 47, e aconteceu que passando três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas, 12 anos, vai para o sacrifício, mas também vai passar pelo teste, e o mais interessante era o conhecimento que ele tinha. Os doutores da lei ficavam impressionados com a sua capacidade de responder. Todo menino aos seus 12 anos passava pelo teste de conhecimento. O teste de conhecimento não era lhe dar uma prova de múltipla escolha, não. O sacerdote, ou o principal sacerdote, perguntava assim, oh, esse menino, 12 anos, 12 anos, fique de pé. Diga para mim o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 15 ele tinha que conhecer a Bíblia toda na sua cabeça, foi o que disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti, eu não preciso dela nas minhas mãos, ela está agarrada aqui dentro, é isso que o um menino de 12 anos precisava ter e Jesus com seus 12 anos ele vai passar por esse teste e o mais interessante ele não é aprovado, ele é super aprovado, os homens ficam admirados assim, eu tenho que sentar para te ouvir você já viu aquele garoto novinho que você vai falar sobre algum assunto com ele e diz assim, deixa eu falar um pouquinho? E quando ele começa a falar, diz, fala mais, fala mais, fala mais, porque ele sabe mais do que você. Doze anos ele faz sentar os principais sacerdotes ninguém aguentava ouvi-lo e não se desmanchar, o olhar de Jesus tinha uma penetração tão grande, segundo os mais profundos teólogos, que ele conseguia tocar a alma do ser humano quando ele falava, ele não gritava, nem como eu grito, mas ele quando ele falava, alguém se desmanchava, era impossível ouvi-lo e não se derramar na sua presença, oh aleluia, irmão, levante a sua mão assim diga muito obrigado Jesus, aleluia, então, quando Jesus chegou ao tanque, ele tinha 18 anos. Jesus lava a sua ovelha, olha para o paralítico, mantém o silêncio. Manter o silêncio quando você pode resolver algo horrível. E Jesus fica em silêncio. 12 anos, não é só isso, porque o texto menciona os 12 anos, mas anualmente ele vai ao tanque. Olha que coisa mais interessante. Todo ano, 13 anos, a Bíblia diz, e o menino não tinha pecado. Ele vai ao tanque, lava ovelha e sacrifica. 14 anos, o menino não tem pecado. Ele vai ao tanque, lava a ovelha, entrega o sacerdote para o sacrifício. 15 anos, o menino não tem pecado, mas o menino vai ao tanque... Cumprindo a lei Cumprindo a determinação Cumprindo um propósito Ele nasceu por causa de um propósito e eu vou descodificar isso para que você entenda. Você não nasceu para ir para o Hades, para o inferno, para a Geena. Você nasceu para ir para o céu. Você nasceu com um propósito. Você não nasceu para andar triste. Você nasceu para cumprir um propósito. Você não nasceu para viver no sofrimento. Você nasceu para cumprir um propósito. pastor. E qual é o propósito? E se fores fiéis, comereis do melhor dessa terra para a glória de Deus. É o propósito de Deus. Se fores fiéis, comerás do melhor dessa terra. Só o infiel que come bolota de porco, o fiel come o melhor da terra. O mundo está gritando e a igreja está glorificando. O mundo está gemendo e a igreja está adorando. Aleluia! Oh o fiel não vive sem o auxílio divino, com 15 ele vai, com 16 ele não tem pecado, mas ele vai, com 17, ele não, não. eu não preciso fazer porque eu não tenho pecado não, ele vai cumprir, porque precisa cumprir o que está determinado, 18 anos ele não tem pecado, ele vai lá de novo, com 19 ele vai, resumindo, com 30 ele não tem pecado, mas ele vai lá de novo, agora quando chega aos 32, ele diz, eu vou quebrar tudo agora, porque até então, Jesus ia ao mercado das ovelhas, pegar a ovelha, era determinação, com 32, ele diz, chegou a hora, tem gente dizendo que não vai chegar a tua hora, mas eu estou dizendo, vai chegar a tua hora, tem gente pensando que tu vai morrer deitado nessa cama, aleijado, dependente, sempre dependendo, sempre carecendo de ajuda, mas eu estou te dizendo, em nome do Deus eterno, que vai chegar a hora da virada de Deus, que tu vai jogar para o teu ombro aquilo que você está deitado em cima, e você não vai ser mais carregado, agora você vai carregar, diga um aleluia, João capítulo 5, versículo 6, e Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, Queres explicação? Olha o que o texto está dizendo. Veja o que eu estou pregando para você, não é fruto da minha imaginação. Jesus sabendo que já estava há muito tempo. Jesus era testemunha. Eu conheço esse figura aqui. Irmãos, um camarada deitado no mesmo lugar, 38 anos, não tendo o que fazer ele vai ser um, um, um tricô, um fofoqueiro miserável, porque só faz fofoca quem não tem o que fazer, ô oh, glória, não olha para o lado não. aleluia, só quem não tem o que fazer, arruma o que fofocar, 38 anos no mesmo lugar, esse homem sabe a vida de todo mundo, imagina ele olhando assim, oh, oh, oh, quando Jesus chega, imagina, oh, meu senhor, tu não sabe, mas, ó, oh, aquela senhora ali vem todo ano, aquele, aquele camarada só está olhando ali, 15 anos que ele vem aqui, aquele outro ali, está vendo, há ah, muito tempo, agora perceba uma coisa, todos eles têm alguém com ele, aí ele se coloca na situação de vítima, porque Jesus lhe faz uma pergunta, o texto diz assim, e a resposta que ele dá é, é simples: você quer viver de esmola ou de milagres? Quer edificação? É o mesmo que dizer: você quer viver de esmola ou de milagre? Porque o que você faz muito tempo vira um costume repare que para as coisas mais importantes nós temos dificuldade, quer ver, três coisas salutar que nós temos dificuldade, exercício físico, ah se eu não fosse para a academia todo dia, Deus me perdoe, aleluia, é, é? leitura bíblica e oração, três coisas fundamentais para a vida do ser humano, principalmente para o servo de Deus, que o homem não consegue nunca colocar, é difícil, que é bom, mas quem vive 38 anos, ele acaba criando esses vícios, irmãos, os vícios, é igual a cultura, você muda a lei, mas não muda a cultura, a lei muda e a cultura permanece, vícios, quando são, é, as pessoas criam aquele, aqueles vícios de estimação que ela tem na vida dela, é difícil ela sair dessa situação, esse homem está há 38 anos, e Jesus diz assim, quer eficação, quer deixar de viver de esmola quer viver o um milagre, é a pergunta que Jesus está dizendo, você pode decidir, entre viver do jeito que você está vivendo, ou assumir responsabilidades, porque do momento que eu mandar você levantar, você vai ter que parar de pedir esmola. Ah, meu Deus. Entendeu? Você pegou isso que eu estou falando? Quando eu mandar você levantar, você não vai poder mais esmolar. Você vai tomar a tua cama e vai andar. Você vai ter as suas responsabilidades. Você não vai mais viver de esmola. Porque é comum o camarada se levantar, mas continuar vivendo de esmola. Jesus disse, não, agora você vai ter responsabilidade, queres ficação? A resposta do paralítico é essa, não tenho ninguém, é isso que Jesus está perguntando para ele? Jesus está perguntando se ele quer ficação, olha a resposta, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, ele está querendo dizer o seguinte, há 38 anos eu sofro sozinho, Há 38 anos eu choro sozinho. Há 38 anos eu vivo as falsas amizades. Porque quando o anjo agita as águas, ele sempre joga um monte de mim. Há 38 anos eu vivo o sofrimento. É isso que ele está dizendo. Eu sou um homem sozinho. Só que chegou a hora do homem das mãos furadas visitar alguém que está sozinho. Este é um país que nós muitas vezes dizemos, eu sou só. Pastor, eu não tenho ninguém por mim. Pastor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Pastor, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Pastor, eu não tenho ninguém para me estender as mãos. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou. Aleluia, aleluia. Jesus não chegou para empurrar por tanque Porque Jesus não empurra Jesus chegou para curar e para resolver Jesus não chegou para um paliativo Não, pega uma cadeira de roda Dá aqui para o moço, para ele parar de ficar mendigando Agora ele vai andar de cadeira de roda Eu lembro de um pastor no Rio de Janeiro disse assim, eu preguei em Minas, numa grande cruzada Muitos paralíticos E tinha um paralítico que não tinha cadeira de roda eu comecei a orar, orar, orar, orar, orar E eu pensei, o um milagre aconteceu E no final, o que, é que ele disse? Com a barra da oração, ele ganhou dez cadeiras de roda Vai para o inferno, meu irmão Se é um paliativo é igual máscara agora é colocar cada dia uma. Jesus mandou levantar. Não teve um paliativo, Jesus mandou levantar, porque com Jesus não tem esse negócio. A resposta do paralítico é essa: não tenho ninguém. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. E Jesus não basta para você não? Se você tiver Jesus e não tiver ninguém, você tem tudo. Se você tiver todo mundo ao teu lado e não ter Jesus, você não tem ninguém. O que Jesus está dizendo para ele agora, você tem eu. Aquele que tem poder para mandar nos anjos. É um anjo que tu está pensando para agitar as águas? Você está falando com aquele que criou os anjos. Aleluia. Você está falando com aquele que dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Você tem eu. Não basta, meu irmão. Fala sério, basta ou não basta? E Jesus manda ele levantar. Esse moço está no tanque de Betesda, casa da misericórdia, há 38 anos esperando misericórdia. Irmão, se alguém passasse do lado daquele moço desse assim, chamasse alguém de misericórdia, tá queimado satanás. Estou 38 anos, negócio, misericórdia nenhuma, minha coisa, minha vida não muda. Só que Jesus chegou no tanque. Jesus olhou para ele, João 5:8. Jesus disse-lhe: Levanta-te toma tua cama, e anda, o que é que começou a manifestar dentro desse homem? a fé, por que a fé? ó, oh, ele é paralítico, está tudo paralisado, ele começa a olhar para o dedo do pé, não mexe, ele olha para o outro, não mexe, mas a ordem de Jesus foi essa, Jesus disse, levanta, toma tua cama, e anda, e foi, precisa mais, se lembra do centurião, basta uma palavra, Jesus falou e saiu, e o moço ficou deitado, ele começou a olhar para o dedinho do pé, mexeu um dedo, balançou o pé, mexeu outro, balançou o pé, ele olha para todo mundo e começa a se levantar, e ele lembra, que Jesus mandou pegar a cama, Jesus disse, não deixa nada aí. Leva aquilo nos teus ombros que te fez ficar deitado por muito tempo... Onde você passar, quem te vê, vai ver aquilo que te causou males nas tuas costas. Em nome de Jesus. Eu profetizo na manhã deste domingo, que os céus vão manifestar algo tão lindo na tua vida. E aquilo que te atrofiou por muito tempo, você vai carregar nos teus ombros para dar testemunho de um Deus que faz coisa linda na sua vida. E por onde você passar, alguém vai olhar e vai dizer, aleluia, lá vai ele. Então... Jesus pegou e mandou levar o lei. João 5 e 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E que o fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar haver grande multidão. Então ele foi procurar Jesus no templo. Jesus foi embora. Ele disse, agora eu ando. Agora não é ele que vai vir atrás de mim, não. É eu que vou atrás dele. Pegou? Para a salvação, Jesus foi te buscar lá. Entendeu? Depois de curado, não é lá na tua casa que Jesus vai te pegar, não. É você que vai ter que tomar a atitude de andar e buscá-lo no tempo. Entendeu? Você pegou, meu irmão? É por isso que as pessoas esfriam, porque elas querem ficar dentro de casa. Cristo em casa. Sai, Satanás! Cristo em casa o quê, Entendeu? Aí ele viu: eu estou andando, agora eu vou buscá-lo no templo. E o aleijado foi para o templo. Isso é impressionante, são coisas que mexem com a minha cabeça. Ele vai para o templo e contar Jesus. João 5,14: Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus o que Jesus havia feito, porque Jesus havia o curado, encontrou com Jesus, Jesus disse, tem um motivo pelo qual você está assim, vai, e não peques mais, é o pecado vicioso, que Jesus está falando, vai e não viva a prática do pecado, vai e não peques mais, você está Perdoado, vai curado, vai liberto, vai celebrando, vai testemunhando, vai contando as maravilhas, vai abençoado, aleluia. Esta manhã é manhã de Deus arrancar paralisias espirituais aqui eu não sei quantos anos você está nessa agonia se sentindo sozinho sozinha, eu não sei quanto tempo Jesus chega pertinho pertinho de você, como fazia todos os anos com esse paralítico e não acontece, você diz assim, quase que aconteceu, eu já viu o crente dizendo, quase que acontece o milagre, ele está igual, igual o torcedor olhando para o jogador do Flamengo, quando vai fazer o gol e está para fora, foi quase, ele está quase, quase bateu na trave, foi quase eu, eu não sei quanto tempo você está vivendo Quase, mas esta manhã Eu estou profetizando e você precisa pegar Isso pela fé, porque a fé vai mudar O quadro da tua vida Jesus está mandando você levantar Colocar o leito nas costas Sai saltando, glorificando Exaltando, é tempo de você Fazer isso, fica de pé comigo agora Fica fisicamente Fica espiritualmente Porque você pode, meu irmão Você pode sacudir toda essa Toda essa poeira Da sua vida e mudar tudo pela fé, é ela que muda essas coisas, repare que em toda mensagem, o que Jesus tem falado conosco é, eu posso mudar, eu tenho condições de mudar, agora você precisa querer, feche os seus olhos, levante as suas mãos, aleluia, aleluia, aleluia, eu não sei o que você precisa, mas você sabe, também não sei o que está te paralisando, mas você sabe, eu não sei o que está colocando freio na tua vida, mas você sabe, você sabe o que está te paralisando, o que está te impedindo, o que não deixa você andar, você sabe que está causando paralisia na sua vida espiritual, você sabe, você sabe, meu irmão, é hora de você começar a falar para Jesus que você não quer mais ficar desse jeito, Por quê, pastor, porque Jesus está dizendo para você, você quer ficar são, você quer ficar livre, e a Bíblia diz, aos que confessam e deixam alcançará misericórdia, então é hora de começar a buscar este favor de Deus para a sua vida, é hora de buscar essa cura para a tua alma, o que é que está te paralisando, que está te impedindo Que está te, te deixando parado Meu irmão, hoje Jesus Está falando para você Eu tenho visto a tua agonia Já há muitos dias Há muitos anos Eu tenho visto que você está sofrendo já faz tempo Eu tenho visto a sua dor E a sua solidão Você está sempre sozinho Não tem ninguém para te ajudar Quando você está sofrendo Jesus está falando, eu tenho visto isso também Eu tenho visto as tuas madrugadas E elas são longas eu tenho contemplado também as tuas lágrimas, são muitas, eu tenho visto a tua tristeza, é demasiada, eu tenho visto que o teu coração vez em quando está preso, aprisionado, muitas vezes você está vivendo um tempo de angústia, mas eu quero lhe dizer, chegou aquele hoje que quer resolver o problema que está instalado aí, é o que Jesus está falando para você, eu vim aqui só por causa de você, eu não trouxe nenhuma ovelha nas costas, para sacrificar, eu vim aqui por causa da ovelha que já está muitos dias sofrendo e tristecida, eu vou pegar essa ovelha, é essa ovelha que eu vou lavar, é essa ovelha que eu vou limpar as patinhas, é essa ovelha que eu vou limpar, é essa ovelha que eu vou purificar, e é essa ovelha que eu vou botar no fogo, meu irmão, hoje o fogo que Jesus manda, não consome a ovelha, consome a impureza da ovelha, é isso que Jesus está falando para mim e para você, oh glória, oh glória, o Espírito de Deus está falando ao seu coração, tu sabes aonde está a tua agonia e o que está causando a paralisia, é por isso que eu quero mudar, aleluia, é por isso que eu quero mudar, eu quero mudar, mas você decide, a palavra está sendo liberada, queres ficação? Você decide ficar do mesmo jeito? ou você decide mudança, Jesus está perguntando, meu filho, você quer, se você quer, meu filho, eu também quero, eu quero que você saia daqui hoje, não debaixo de lágrimas, mas sorrindo, eu quero que você saia daqui hoje, não com a mente escurecida das trevas, mas vendo e contemplando a minha mão estendida sobre a tua vida, eu sei que você, meu filho, está entendendo o propósito de Deus para a sua vida, então é hora de você tomar a decisão. É hora de você tomar a atitude. É hora de você largar a incredulidade e dizer: Eu estou com Jesus, e com Jesus eu estou com a maioria. Eu estou com aquele que manda nos anjos. Eu estou com aquele que tem domínio sobre os anjos. Aleluia! Aleluia! A decisão é você que toma. O que é que você precisa? Levante as suas mãos. Ore. Ore por esse teu propósito. Ore. Ore. Aleluia. Ore pela transformação. Ore pela mudança. Pastor, o que eu mais preciso? O que está me paralisando é esse meu marido. O que está me paralisando é esse meu filho. O que está me paralisando essa porta que não abre. O que está me paralisando esses documentos da imigração. O que está me fazendo sofrer. Eu preciso, Senhor Eu preciso, Senhor Eu preciso que essa paralisia Saia da minha vida Deixa o seu lugar, venha correndo aqui pra frente Dá nos seus é joelhos, nós vamos orar é por você você que sabe Você que tem necessidade Você que precisa do milagre o oh, aleluia O que é que te paralisa, meu irmão Você que sabe você que sabe, quem sabe tem o seu sentimento Pastor, são os meus desejos Pastor, que me paralisa Em nome de Jesus, vem, vem correndo Vem correndo, toma atitude Toma decisão Mãe não salva filho, pai não salva filho Filho não salva pai É hora de você tomar decisão por si só Te adorar foi que eu sempre quis